שלום todos, estamos antes de Shavu'it, Pesach, sétimo dia do Pesach, o dia que antepassados, o Am Israel, atravessou o mar, efizeram a shira, cantaram para Hashem. Esse canto, essa shira, a gente fala todo dia. Aze shir Mosheu, vnei Israel, et ha shira azot la Hashem. E a gente fala todo dia tanto importante esse canto. Mas o que a gente precisa analisar, que se a gente está vendo az-yashir-moshé, yashir-moshé está no singular, não está no plural. Mesmo az-yashir-moshé ou vnei-israel, em vez de falar az yashir está escrito az-yashir. Precisa entender, se irá todo mundo, precisa falar az yashir depois está é escrito Ashira La Hashem Ki de novo no singular. Ashira, eu vou cantar. Se está no plural é Nashira. Vamos cantar juntos. Depois é escrito Vaiomirulemo. Antes, desculpa, antes disso está é escrito Vaiomirulemor, falaram todos juntos. Então, uma vez singular, uma vez plural, o que está acontecendo aqui? É mais uma coisa que a gente precisa analisar. Vamos imaginar, o povo de Israel está saindo, saindo do Egito. Todos nós sabemos que estavam num nível muito baixo de Tumá. Então, como pode ser que todos conseguem falar as mesmas palavras? É impossível isso. É impossível, até que eles não sabem essas palavras. O povo de Israel não são tadiquim. Posso entender o Osheira vai cantar. Mas o okay, que eles fizeram, uma... ele ensinou eles antes. Como aconteceu? Era, aparentemente, uma coisa de repente saiu. Depois saíram do Mar Vermelho. Começaram a cantar. Não tinha tempo de aprender. Então vamos entender isso de acordo com uma história. Depois que abriu a Rússia para poder ter eh sinagogas abertas. Depois que já abriu toda essa situação lá na Rússia, porque durante anos e anos estava proibido praticar religião, muitas pessoas se afastaram. Em primeiro ano depois, tinha um rabino jovem que foi mandado para uma das comunidades lá para poder conduzir as rezas em Roshanay e em Kipur. Na verdade, esse rabino jovem sabia da situação. E antes de começar a reza, ele falou para todo o público, gente, eu sei da situação, eu quero contar para vocês uma história, antes de começar a reza. e falou, na cidade do Rav Levi de Barditchov, tinha um decreto, que foi feito contra o povo judeu. decreto muito, muito grave. Que aí, o, o Rabino chamou todo mundo a se unir na sinagoga, com um jejum, para poder rezar por Hashem, para anular o decreto. É verdade, todo mundo se uniu, todo mundo rezou. E no final, verdade foi anulado o decreto. Todo mundo estava feliz. Os alunos de Rabbi Levi Yitzhak, foram para o Rav e perguntaram para ele. Rav, a gente sabe que sempre tem alguém que especialmente para ele, Hashem, anulou o decreto. Nessa vez, quem era a pessoa, o tzaddik, que Hashem ouviu a reza dele por causa das ações dele? Hashem anulou o decreto. Por causa de quem? Então, o Rav Levi Yitzchak falou, verdade por causa do cocheiro. O cocheiro lá da cidade por causa dele, que foi anulado o decreto, eles foram para o, decreto, o cocheiro, perguntaram para ele o que aconteceu, o que você fez, qual reza que você fez. Ele falou, minha reza, eu nem sabe rezar. Perguntaram para ele, mas você estava lá na sinagoga com todo mundo. Ele falou assim, sí, estava lá na sinagoga, mas o que eu sei, Alef, Bet, Gimel, Então ele falou para o eu vou falar Alef, Bet. Gimeldale. Vou falar as letras. E você vai juntar como você quiser. Da melhor maneira que você quiser. É isso só. Eles entenderam qual é o, o valor de alguém que faz de todo o coração. Faz uma reza de todo o coração. Mesmo que ele não sabe ler. E assim a história. que Esse rabino jovem, em frente do público lá na Rússia. Ele conta essa história. Então ele falou... Quem não sabe ler, pode falar o alef E vai falar o alef-bêto, a -shem vai aceitar a reza dele. Aí uma pessoa do público falou para o rabino, rabino, desculpa, mas aqui ninguém sabe o alef -bet. Mesmo o alef ninguém sabe. Então o rabino, o jovem, decidiu, para que esse ano é assim que vai ser a reza. Ele fala Aleph e todo mundo repete Aleph. Fala Bet todo mundo repete Bet. E todo mundo pensa e pede para Hashem que ele junta isso para a melhor reza que existe. Depois dessa festa ele contava que era o melhor Roshanave Kippur que ele, ele tinha na vida dele. Então o que a gente entende aqui? que tem pessoas que sabem rezar, tem pessoas que sabem menos, tem pessoas que não sabem rezar. Mas Hashem, ele quer que a gente agradece de todo o coração, a gente canta para Hashem de todo o coração, isso é o mais importante. Então, de acordo com isso, a gente pode entender, o Am Israel estava no nível, não sabiam cantar. Quem cantou é em Moshe Rabbeinu. Mas Hashem, ele considerou isso como se fosse que todo mundo cantou. Aziyashir Moshe, sim, Moshe que cantou. Mas vai um o Todo mundo é considerado que cantou. De acordo disso, a gente pode entender uma coisa magnífica. Quem pode ver no Sefer Torah como está escrito Ashirah é uma coisa muito interessante. Tem algumas palavras tem espaço. Algumas palavras, espaço. É assim que está escrito toda a Shira. Qual o motivo disso? De acordo com que a gente falou. De acordo com história, a gente entende. O mais importante é o coração. Tinha alguém que falou as palavras, Moshe Rabenu. O espaço lá, deixamos para quem não sabe as palavras. Quem está dando o coração dele. Então também tem um lugar também tem um lugar dentro da Shira. Cada um do Am Israel, não importa o nível dele, ele tem um lugar dentro do canto, dentro de agradecer a Hashem, dentro da reza, dentro da Torá, cada um tem um lugar. Então se a gente sempre pensa isso, a gente precisa pensar que a importância não é de acordo com o seu conhecimento, a importância é como a pessoa traz ele mesmo para poder agradecer a Hashem e cantar para a Hashem. Isso é o grande segredo do canto. A gente fala todo dia a Zashir Moshe, o Vnei Israel. Pesach Kasher